Bom, vamos lá, vamos trabalhar agora de propósito empresarial. Lembrando que, se você gosta do conteúdo que você está vendo, dá uma clicada no joinha, clica em inscrever-se, clica no sino para você ser notificado das nossas atualizações. O tema de hoje é propósito empresarial. Eu já falei bastante de propósito pessoal, profissional. O que, que isso diferencia no, quando a gente está falando do empresarial? Bom... O empresarial, ele vai trabalhar uma linguagem diferente, simplesmente porque você tem um empreendedor e tem pessoas que vão trabalhar com ele. A gente chama, numa linguagem chique, de stakeholders, né? são parceiros, são pessoas que vão te ajudar a concretizar esse objetivo. E aí você precisa também de algumas ferramentas diferentes. Quando a gente trabalha no nível pessoal, no nível, nível profissional, a gente trabalha com propósito, visão Desculpa, propósito, valores e tarefas realizadoras. Quando a gente trabalha no âmbito empresarial, a gente define propósito, a gente define ah, os valores, define o objetivo grande cabeludo e audacioso e uma descrição vívida de quando esse objetivo grande cabeludo e audacioso seja atingido. Então, a gente tem aqui dois cenários diferentes, que é, são aplicados ou para o âmbito empresarial ou para o âmbito pessoal. Eles são diferentes, a pegada é outra. E para você definir o seu propósito empresarial, a gente segue uma linha que é descrita nos livros do Jim Collins e também em alguns artigos em inglês, onde ele cita as empresas que ele avaliou dentro desses livros e traz exemplos práticos. A gente também descreve o objetivo grande, cabeludo, audacioso, a descrição vívida, os propósitos, os valores da global. Então é importante para você ter uma visão mais clara, mais nítida de onde você quer chegar e como você quer chegar. Espero ter ajudado e te aguardo no próximo vídeo.